Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel, e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade àquele que nós começamos na semana passada. Então é o seguinte, se você está chegando aqui agora de gaiato, para que o entendimento do exercício fique mais interessante, assista ao vídeo da semana passada, onde eu falo aí do começo e de alguns conceitos da estruturação do fluxo de caixa. Hoje nós vamos dar sequência, se você quiser assistir, exatamente, são coisas relacionadas, mas também tem a certa independência nas temáticas, tá bom? Hoje nós vamos falar da questão dos custos. Em Envolvidos e como distribuir isso dentro aí do seu fluxo de caixa Basicamente nós vamos falar do que então, Livião? Do famoso OPEX Que os economistas ou esses caras que medem que essas porra tanto gostam Beleza? Então toque a vinheta Um beijo nas meninas, um chute nos meninos previamente E um abraço pro Porchá, que nunca mais vai na praia Porque tem muita bosta a 300km do litoral Não tem nada a ver com o assunto, mas vamos embora Vamos lá moçada, então como vocês podem notar, na nossa planilha eu peguei de continuidade da aula passada, no fim ela vai ficar pronta só, acho que no vídeo que vai ser daqui a umas duas semanas, mas a gente deixa aí depois ela para quem quiser fazer o download. Então beleza, como vocês podem notar, o nosso fluxo está parcialmente preenchido, ali em cima tem a questão do investimento e da receita que eu não vou ficar falando porque isso é coisa é, de segunda passada. Nós vamos falar agora, Livião, da questão dos custos atribuídos aí ao meu fluxo de caixa ou no caso aí ao meu, é, ao meu negócio. Então esses caras que mexem com a parte de elaboração de projetos, gostam de colocar os nomes em inglês. O nego adora falar em nome inglês. Então como é que o pessoal fala dos custos envolvidos? O pessoal chama isso de OPEX. Então tem o CAPEX, que é o investimento, e tem o OPEX, que é os custos operacionais. É aquilo, meu querido, de forma bastante prática. O CAPEX é o investimento inicial e o OPEX é aquilo que você vai ter que gastar na sua operação aí, mensalmente, anualmente, trimestralmente, dependendo do, de como você coloca no seu fluxo de caixa. Ok? Pois bem, Livião. Então vamos colocar aqui ó: custos fixos. Nós temos aqui o OPEX, tá? E a unidade. O que, que é um custo fixo, Livião? Enquanto eu acabo de completar minha planilha, custo fixo. Custo fixo, pega pelo nome, é aquilo que não tá intuitivo? É aquilo que você vai ter independente se você produzir esse negócio ou não. Por exemplo, aluguel. A conta de luz, exceto se a sua máquina não for medido, é movida aí a energia elétrica. Por exemplo, se ela é mexe energia elétrica, quanto mais você usar, mais ela vai gozar. Mas beleza. Essa conceituação tá certa. Vamos supor que tá ali no seu escritório. Você vai ter que pagar aluguel, deixa eu ver o que eu coloquei. Você vai ter que pagar um seguro, você vai ter que pagar, vamos supor, um funcionário. Afinal, o cara tem que ganhar independente se você vende ou não. Isso é um custo fixo. É igual quando a gente vai falar de carro, seguro. Você vai, você paga se você usar ou não? E PVA, mesma coisa. Então são custos que você, são custos operacionais que você vai ter independentes da produção. É aquilo lá e boa, é o um custo fixo. evidente que quanto mais você produzir, mais você consegue diluir ele. Então, o na verdade, o custo fixo, ele se torna um custo variável, depende da ótica que você... Pois bem, o que, que eu vou considerar de custo fixo? Aluguel, seguro, gerente, barra prolabore... Aí, ah, que é extremamente importante e, de certa forma, eu já tratei isso dentro aí dos vídeos que a gente fez, acho que do consultório odontológico, né? É, vamos supor que você não vai ter funcionário, não vai pagar gerente porra nenhuma. Você vai ser o dono do negócio. O que sobra de saldo no seu fluxo de caixa? Esse é o teu salário? Não, não confunda a questão do prolabore com o lucro que a empresa vai ter. Uma coisa vai ser a PJ, outra coisa vai ser a PF. Pessoa jurídica, pessoa física, tá? Então, sempre que você for montar o seu negócio, procure estabelecer aquilo que vai te remunerar como salário, para você ser o seu custo. O valor que você vai receber, ele não deve ser obrigatoriamente o lucro. É lógico que a porra toda é sua, depois você vai fazer como você quiser. Tô falando que quando você vai estruturar um fluxo de caixa, ou até no regime da sua empresa, procure deixar claro o que, que é retirada fixa como sendo um salário, e depois o que, que é a divisão de lucros e dividendos. Feita esta pequena consideração, vou colocar aqui um salário para a Lívia de 4 reais por mês. Tá bom, Lívia? Tá. Beleza. Então vamos lá. Continuando na lenga-lenga aqui, ó. Funcionário. se dia tá certo, hoje não escapa. Funcionário. Condomínio. Bom que vai algum assento sem limpeza. Energia elétrica. Água e telefone. Então tudo isso vai ser dado aqui. Eu vou colocar, já que talvez fique mais palpável para as pessoas, os valores dados em reais por mês. Pode ser, Lívia? Então Deixa eu colocar aqui. Então, reais por mês. Se, eventualmente, na hora que você quiser montar sua planilha também, se você quiser colocar já o valor em reais por ano, fica à vontade, a planilha sua, você faz do jeito que você quiser. Então, vamos supor, eu vou pagar 800 reais aqui de aluguel, vou gastar mais 50 pila por mês de seguro, 4 mil de, de ProLabore, 2.500 de funcionário, 250 de condomínio, 300 de limpeza, 180 de energia elétrica, 80 de água, 240 de telefone. Beleza? Então isso basicamente, pessoal, são despesas que eventualmente eu venha a ter por mês, independente de quanto eu produzo, ok? Então nesse mesmo sentido, eu vou jogar agora essa desgraça aqui pro lado, ó, colar valores, isso aí são os valores que eu vou gastar em reais ao longo do meu fluxo. Depois da frente, se você quiser colocar a unidade ali, tanto faz. Isso aqui que nós vamos colocar, Olivião, são custos fixos dados em reais, ok? Então o que que acontece? Note que na minha estrutura ali de custo, os valores eles são dados por mês, e ali eu tô trabalhando por ano. Então, a conta básica que eu vou fazer, não tem muita enrolação, o que que é? É igual, a este valor aqui, eu preciso fixar, agora eu sei que é a rainha do cifrão, Lívia, eu preciso fixar, então, eu tenho que fixar, não, não tem nada a ver com custo fixo, o que que acontece? Você tem que fixar o negócio aí, apesar de ser custo fixo, gostei da sua linha de raciocínio, a hora que você arrastar para baixo, você quer que o aluguel se transforme em seguro e assim por diante ali, ó. sim, você não vai arrastar para baixo o negócio? Tá precisando assistir a aula de referência absoluta e relativa, então, o que, que você precisa fixar? Você está com dúvida nisso? Aqui você precisa fixar apenas a coluna e deixar a linha solta, ok? Então, como é que eu faço isso? Ó, um F4, segundo F4, terceiro F4. Então, note que o cifrão foi apenas antes do C. Multiplicado por 12, já que o que está ali por mês que eu coloquei de forma mais didática, eu estou transformando ele em valor do ano. Ou seja, olha que maravilha, Livião. Neste ano aqui, você vai gastar reais de aluguel. Se você arrastar para baixo e para a direita, você vai ter a extrapolação do seu fluxo de caixa para todos os anos. Aí botão, mas é tudo a mesma coisa? É tudo a mesma merda. Por quê? Porque é custo fixo. Custo fixo não muda, é aquilo e acabou. E aí vem um ponto importante para você que é vagabundo e não quis assistir o primeiro vídeo, é a questão novamente de valor real e valor nominal. Não é que o aluguel ele vai ser o mesmo 9.600 daqui a 10 anos. Antes fosse, para quem mora de aluguel como eu podia ser. Acontece que eu tô trabalhando com valor em termos reais, tá? Então a partir de uma base histórica eu transformei isso de nominal para real, que é importante pro fluxo de caixa. Ok, Livião? Então, muito bem. Se eu fizer a somatória de todos os meus custos fixos, eu sei o quanto que eu vou gastar por ano. Você também está irritada? Eu sei o quanto que eu vou gastar por ano nesse negócio. Então, note que o meu custo fixo vai ser de 100 reais. O que que você vai fazer? Vamos ver. É mal contato? Então, se você pegar e somar tudo isso, 100 reais, a hora que eu jogo para todos os anos, como eu coloquei, esse valor vai ser extrapolado. Então, note, como eu disse, note que o valor, ele não muda. Então, qual que é a primeira percepção que eu tenho aqui, né? No começo, você falou o seguinte, bom, eu investi 105 mil reais, porra, eu vou tirar 122, já tá valendo a pena. Só que note... Que só dê custo fixo no ano, dos 122 mil que você vai programar de receita no primeiro ano, sem pau vai pagar o seu custo fixo. Se você dividir isso por 12, vai dar mais ou menos aí uns 9 mil reais por mês, tá? Pois bem, isso é só custo fixo, aquilo que você vai ter independente da sua produção. O problema é que daí eu tenho custo variável. Então nós falamos ali dos custos fixos, que são custos dentro do OPEX. Agora nós vamos falar dos custos variáveis que ainda são OPEX. Você pode chamar aí do jeito que você quiser, né? Pode chamar de OPEX fixo ou OPEX variável. O importante é que o OPEX seja destinado a custos operacionais para a produção é, do determinado produto. Então, vou colocar aqui o ND e valor. Só para simplificar, você já fez o um investimento na sua máquina. Aqui, vamos supor que nós vamos ter três tipos de custo fixo, Livião. Você vai gastar com material em reais por unidade. Então, vamos supor que o seu custo de produção em termos de material, você vai gastar nove reais. Beleza? Você vai gastar em termos de embalagem, também dado em reais por unidade. Você vai gastar mais dois reais. E o frete médio, né? Vamos supor que você vai mandar isso para algum lugar na né, Conchinchina, na puta que pariu, onde você quer que seja, você vai gastar mais uns 5 reais, beleza? Ou seja, note que o seu custo variável, se você somar ali, ó, R$9,00 com R$2,00, com 5, 16. Em termos de custo variável, você tá cobrando 16 reais. Você não pode simplesmente falar assim, ah, eu tô vendendo por 45 mais o, o 16 então eu tô tendo uma margem. Não, porque você tem o seu custo fixo. Note que com toda essa explicação o que é importante, Livião? Isso é uma coisa que eu bato muito no dia a dia. Custo é diferente de fluxo de caixa. Dá para você chegar aqui no custo unitário do seu produto, né? Dividindo aí o seu custo fixo pela quantidade de produtos que você vende. O que eu quero ressaltar é que você não pode simplesmente fazer essa conta direta. São conceitos um pouquinho diferentes. Eles tangem sobre a mesma coisa, que é a sua modelagem aí de negócio, mas fluxo de caixa é diferente de custo de produção. Às vezes o seu custo aí está competitivo o seu fluxo de caixa está fudido. E ao contrário, às vezes seu fluxo está positivo e seu custo está negativo. Então tem que tomar um pouco de cuidado. E o que quebra uma empresa, Livião, o que, que é? Falta de fluxo de caixa. É chegar na porra do dia, precisar pagar a conta e não ter dinheiro. E aí, ó, você começa a se fuder. Então vamos lá. Então os valores estruturados ali por unidade estão aí. Então eu vou colocar aqui, ó, custos variáveis. Pode ser? Nossa, falei que nem besta agora. Custos variáveis. Pois bem, Livião, custos variáveis. Vou colocar aqui as mesmas coisas, ó. Então deixa eu copiar isso aqui colar valores. Beleza? Então, custo variável, Livião. Como é que eu chego nesse valor? Você concorda comigo, Livião, que se eu pegar, não tô falando só do material, se eu pegar só o material, que é a célula C22, evidentemente que fixar ela, que ela vai ser uniforme para todas as outras, e multiplicar pela quantidade produzida, cadê aqui, ó? Quantidade produzida e a quantidade vendida. aí ah, eu não vou levar em consideração estoque, etc. Eu vou supor que eu vou vender tudo aquilo que eu tô... É, eu vou produzir e vou vender tudo aquilo. Você concorda comigo que se eu fizer essa multiplicação, eu tenho o quanto que eu vou gastar de custo variável custo variável vezes a quantidade de produto que eu fabriquei é que ali em cima minha cabeça tá aí dentro então note ó que que eu tô fazendo a multiplicação ó? eu tô pegando o custo do material que é 9 reais fixado estou multiplicando pela quantidade vendida nesse caso aí não vou ficar falando de conceito de fixação eu tenho que fixar apenas a linha dessa brincadeira eu quero que a coluna se mova então um F4 segundo F4 então quanto que eu vou ter de custo variável Olivião? ó 27 mil reais Esse aí é o meu custo variável se eu extrapolar esta fórmula agora para baixo, não vai dar certo. Por que, que não vai dar certo? Obrigado pela bocejada. Porque eu não fixei errado ali. Eu tenho aqui que fixar apenas a. Eu tenho que fixar apenas a coluna. Beleza, agora vai dar. Então note ali ó. Cifrão apenas no C22 vezes a multiplicação lá em cima pela quantidade vendida. A hora que eu der um Enter, arrastar, agora sim. R$6.000 mil reais de embalagem e o frete médio 15. Se eu arrastar isso para os outros anos, o valor vai ser o mesmo. Por que não? porque é custo variável, o Livião está completamente correto, ou seja, se você produziu mais, você vai gastar mais em embalagem, mais em material e mais em frete, então se eu arrastar isso para direita, olha aqui que maravilha, o meu custo vai aumentando, então você está falando que no último ano você vai gastar 72 pau só de material, vai, mas também você vai produzir muito mais, pois bem, então se eu somar esta merda aqui, ó, eu vou ter o quanto que eu vou gastar de custos variáveis olha que legal, então no meu fluxo de caixa, isso vai estar tá sendo colocado ok? Então lembra no, na puxadinha que que eu fiz ali com o Felpudo: que fluxo de caixa ele é diferente. De custo de produção? Por quê? Olha que negócio interessante. Isso não estava programado, eu espero que dê certo. Eu vou pegar uma linha qualquer aqui, ó, que está especificamente na célula G23. Você concorda comigo, Livião, que se eu somar o quanto que eu vou ter de custo fixo mais o quanto que eu vou ter de custo variável, eu tenho o meu custo total, que eu deveria estar fazendo na célula de cima? Então, aqui, ó, esse aqui mais esse aqui. Isso é o que vai sair do meu caixa todo ano, tá? Então, ó, no meu caixa saiu 148 mil. Se eu Arrastar para a direita tem o valor que eu vou gastar de custo total entre fixo e variável. Agora, voltando um pouquinho na explicação que eu falei para vocês, tá? Isso aqui é custo total, que fluxo de caixa é um pouquinho diferente, né? Não vou um pouquinho, não tem a ver, mas é diferente de custo de produção. Qual que é o meu custo de produção do produto? Só caso eu fosse ver, olha que legal, Livião. Ó, ó, se eu pegar os 148 mil e dividir pelos 3 mil produtos que eu vou produzir e vender, você concorda comigo que eu tenho o custo unitário? Então, o custo unitário do meu produto no primeiro ano. com Considerando o meu custo fixo é de R$ 49 mil. R$ 49 mil não. R$ 49 reais por unidade, não é? Mas caralho, Botão, você tá vendendo por R$ ali, você tá levando fumo. Sim, no primeiro ano, dado a quantidade que você está vendendo, você está levando fumo. Por quê? A quantidade de venda que você tem programada ela não é suficiente para cobrir principalmente o seu custo fixo. À medida que ali em cima você vai aumentando a quantidade vendida, o custo ele tende a ser diluído. Quer ver? Se eu arrastar. Para o lado aqui, ó. Olha que negócio legal, aqui ó, você aumentou a sua capacidade, ainda assim ó, se você comparar, você vai continuar levando o fumo, ou seja, não pense que abriu o negócio, você vai começar a retirar dinheiro no primeiro, segundo ano, por isso que é importante o negócio do Pro labore. A partir do terceiro, a receita que está entrando, ela já é suficiente para cobrir todos os seus custos de produção, e aí que vem um ponto extremamente importante, ela serve para cobrir o custo, só que você tem que lembrar do seu investimento que você fez no começo do fluxo de caixa então note que a percepção das coisas ela é um pouquinho uh, ela é um pouco diferente ok quando que você começa a ter uma margem maior mais para frente ó à medida que você vai diluindo o teu custo fixo em função da quantidade que você produz beleza no top da sua produção quando você atingir a capacidade máxima o seu custo vai ser de 28 reais por unidade e o seu preço de venda vai estar tá por 45 então a margem que você vai ter ela tá melhor ficou claro esse negócio do custo de então tá bom isso aqui vai ser o custo custo unitário do seu produto, considerando simplesmente a questão operacional, o seu custo de OPEX que você vai ter. Pois bem, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, tá? Nós demos sequência aí no vídeo da semana passada, onde eu mostrei os conceitos de investimento e receita, agora nós mostramos a segunda parte da construção do nosso fluxo de caixa, que foi a dedicação aqui do OPEX para os frescos, que é a parte operacional da construção do fluxo, beleza? Na semana que vem na próxima, sei lá quantos vídeos vai dar. Essa bosta, a gente tenta acabar o fluxo de caixa, ok? Então tudo certo, um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a semana que vem.